Olá! Para salvar dados do Web of Science direto no Mendeley, você deve ter instalado o plugin do Mendeley. Feito isso, você deve fazer sua pesquisa e clicar em Save to Mendeley. Feito isso, sua pesquisa será carregada ao lado, listando todos os artigos. Para adicionar esses artigos direto no Mendeley, basta clicar no Mais. Fazendo isso, você vai adicionar os artigos no Mendeley versão web. Para adicionar esses artigos no Mendeley versão Desktop, basta abrir o Mendeley e clicar em Sync para sincronizar. Bom, é isso e obrigado!